Olá galera, meu nome é Cara de Cobra Dia 19 eu estarei aí no Teatro da Praça em Taguatinga Fazendo um grande workshop para vocês Vocês que gostam de percussão, da música baiana, da percussão baiana Dia 19 eu estarei aí em Brasília, viu? No Teatro da Praça em Taguatinga Dia 19 do 10, às 20 horas, não percam!